devagar Mão esquerda, se você quiser fazer o acorde aqui para dar base, ó como é que vai ficar, ó. OK, devagarzinho agora, ó.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 você pode fazer desse jeitinho aqui, né? É, era Fá, né? Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e deu glória Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e deu glória Eu dei glória e o varão desceu Fazendo a resposta do poder do de Deus Eu dei glória e o varão desceu Fazendo a resposta do poder do de Deus Beleza? E aí depois tem uma outra que a gente pode tocar também Perto dessa sequência, ela está em outro tom Mas eu vou usar esse tom que seria Dó E Sol Dó, Sol Dó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 Contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Contemplo esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê glória Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Como é gostoso esse lugar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 Ele quer te dar água para beber. Ele quer te água para beber. Ele quer te dar água para beber. Ele quer te dar água para beber. Ele quer te dar para beber. Ele quer te dar. Então ó, deixa eu dar uma pausa aqui, esse do homem de branco ó, pega aí ó, veja o homem de branco ré menor, beleza, dentro da congregação.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 Vejo o homem de branco dentro da congregação. Vejo o homem de branco com o cântaro na mão. Ele quer te dar água para beber. Ele quer te dar água. para beber, ele quer te dar água. Pra beber, ele quer te dar água. para beber. Receba aí a bandeira da vitória Receba aí a bandeira da vitória receber a bandeira da vitória. Receba aí a bandeira da vitória tem outros aí que eu não sei cantar né quem quer glória da glória quem da glória recebe vitória acho que é isso né Mesmos acordes quem eu não sei cantar não deixa eu ver eu me divirto gente vamos lá